Muitas pessoas me pedem indicação e recomendação de um curso teológico que possa ser feito à distância. Pois bem, depois de tanta gente me fazendo esse tipo de pergunta, buscando a recomendação, acredito que encontrei uma ferramenta que possa recomendar e que vai abençoar você. Ovalho.com é o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo, eu amo conhecimento bíblico, seja adquiri-lo ou compartilhá-lo, porque acredito que conhecer a Bíblia transforma a vida e o ministério de cada um. E tive contato com material de alto nível, Produzido pelo pastor Walter Brunelli, que lidera o Ministério ID, o Instituto de Discipulado por Extensão. Estão trabalhando com o ensino à distância há muito tempo, né? já tiveram professores como Russell Shedd, Ernesto Anini, dando essas aulas. Inclusive, Russell Shedd costumava distribuir esses cursos para igrejas que não tinham o Ministério de Ensino e dizia né, fazer isso porque acreditava que era um dos melhores cursos. Eu estive analisando toda a grade curricular, além de todo o respeito que já tenho há muito tempo pelo próprio pastor Walter Brunelli, ele trouxe muitos professores para muitas matérias de alto nível de conhecimento, formação acadêmica e uma capacidade didática de simplificar isso por meio do ensino e da explicação que eu achei incrível. Eles têm matérias como Antigo e Novo Testamento, que te leva a uma visão de um panorama bíblico muito específico, com aquele nível de detalhes né, que um, um curso que quer te dar macrovisão atende muito bem, eles têm matérias como geografia bíblica, é, é, costumes e cultura é, é, dos povos antigos, que te ajuda a ter percepções à medida que vai se lendo a palavra de Deus. É lógico que as doutrinas também serão abordadas em matérias como teologia sistemática, que envolve três módulos, mas muitas vezes eu digo que algumas pessoas estão tentando entender algumas doutrinas, né? o, o, a construção do prédio sem o alicerce. Tem gente que quer estudar escatologia sem entender as outras doutrinas e elas, na verdade, se mesclam. Além dessas matérias que nos levam a ter a macrovisão bíblica, desde doutrina, construção né, dessa cosmovisão bíblica, o entendimento de elementos culturais, eles também têm ferramentas de auxílio ao próprio estudo da palavra, como hermenêutica. Também entra ferramentas de capacitação ministerial, falando de evangelismo, né, de homilética, que diz respeito à pregação. Eles têm uma matéria sobre seitas que nos prepara para as resistências que iremos enfrentar, enfim, uma grade curricular fantástica. São 16 matérias, com cada uma delas tendo 13 aulas de 45 minutos, ou seja, são 208 aulas, um total de 156 horas de conteúdo. e Se você fizer apenas quatro aulas de 45 minutos por semana, você termina o curso em um ano. Mas a boa notícia é que você pode fazer em menos tempo, em mais tempo, né? Isso é uma das belezas do ensino à distância, você estuda onde e como quiser. Mas para aqueles que querem uma ferramenta que dê essa macrovisão bíblica, é uma das melhores que encontrei até agora. Então, firmamos essa parceria, estamos recomendando essa ferramenta que pode te abençoar não apenas na preparação do ministério, mas principalmente no entendimento da sua fé, na sua vida espiritual e no seu relacionamento com Deus. Para maiores informações, acesse orvalho.com.br